And one thing I really look up to be like him in the future is his determination. Because no matter what problem you're going through or no matter what is happening in your life, he's always there to give you a hug and to help you through that situation. No matter what time of day it is, no matter what day it is, no matter what the situation is, he's always there and he's always a shoulder to cry on and he's always somebody that can make you laugh with no matter what it is. And that's something that's such a Good quality to have and something that's really important to be a pastor and I'm so happy I found it in my pastor and I want to say thank you so much for being able to help me find Jesus and being able to lead me to where I'm supposed to be and how I am today thank you so much and happy Pastor Appreciation Day I hope you have a wonderful day and I love you so much Happy Pastor Day, Pastor Chagas! It's honestly been a pleasure serving you and being a part of your church and seeing you come all this way. Honestly, I love your dedication and determination to be able to keep on growing this church, and I look forward to seeing you excel in life and with our church. Happy Pastor's Day, Pastor Chagas. Hello, my name is Levi. Uh, I've been in the church for four years, and the message we have, we have for the pastor is that we are so grateful for you in not today but forever Feliz dia, os pastor. Parabéns, Pastor Chagas. Eu gostaria de dizer primeiro que eu amo a sua igreja. É a primeira que eu vim aqui na Flórida eu gostei muito daqui. Eu gosto das pessoas e eu sinto muito a presença de Deus. Feliz ano do pastor, Pastor Chagas. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Você é um líder escolhido por Deus, não só como na minha vida, como na vida de outros, sabe? Tem me ensinado muito como ser um jovem na presença de Deus. Tem me ensinado muito como mudar minha vida para melhor. Eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, sabe? Por Deus ter me colocado aqui na Canaã. Porque aqui eu tenho aprendido muito, tenho evoluído muito, sabe? Que se não fosse você, eu não sei como minha vida estaria agora, espiritualmente falando, sabe? Eu só oro que Deus abençoe a sua vida cada dia a mais e que Deus abençoe, sabe, a sua família, que é a minha família e que Deus possa cumprir todos os seus sonhos, pastor. Estou contigo qualquer hora, sabe? Eu te amo muito de coração e que Deus abençoe muito o seu dia. Feliz dia do pastor. Hi Dad. Um I've been serving you and been with you ever since I was born and I love you for everything you've done for me and everything you've done for Connell Florida Church and it's um it's been amazing to see this church progress and grow to be as big as it is now. And it is amazing to be here with you another year, um congratulating you for being a pastor for a whole other year and pushing all of us to be the best of that we can be. In the name of Jesus. Peace. peace. Oi, pastor Chagas, tudo bem? Estou passando aqui para desejar um feliz dia do pastor para o senhor. Eu conheço o senhor há mais ou menos seis anos e desde quando cheguei aqui nos Estados Unidos, o senhor foi uma pessoa que ajudou muito minha família, assim como eu, me dando muitos conselhos, me ensinando como ser um homem na igreja e fora da igreja. O senhor que sempre foi um exemplo para mim na hora de me corrigir, também na hora de me ensinar. E eu quero dizer que eu sou muito feliz de ter o senhor como meu pastor. O senhor que realmente mostrou para mim o que é... A função de um pastor, o que um pastor faz, que também é corrigir e ensinar. Eu estou muito feliz de ser uma ovelha sua. Espero que o Senhor tenha um dia muito feliz e feliz dia do pastor. Oi, pastor. Eu também estou aqui para desejar um feliz dia do pastor. Eu conheço o Senhor mais ou menos um ano e se não fosse pelo Senhor na nossa vida eu acho que a gente nem estaria casado hoje em dia o Senhor nos ajudou muito com oração nos dando conselho nos amadurecendo cada dia mais e eu tenho muito orgulho de ser sua ovelha Pastor o Senhor é muito importante na minha vida o Senhor é meu exemplo de pai de pastor de homem de Deus de esposo e eu amo o Senhor demais nós chamamos Pastor Feliz do Pastor Hi my name is Gabby um, I'm here at Canaã Church for two years and i would just like to say happy pastor appreciation day pastor thank you so much for being kind to me having those kind words come out of your mouth inspiring me to be a good person um thank you so much for everything you've done in my life and i hope you have a great pastor appreciation day feliz dia do pastor o mês de outubro celebrado dia do pastor na verdade, é um dia que tem que ser celebrado todos os dias, porque o pastor não tem folga. É um trabalho que, na verdade, é 24 horas, porque eles recebem chamadas durante o dia, durante a noite. Estão sempre focados na obra do Senhor. E o apóstolo Paulo nos ensinou a valorizar esses servos, essas pessoas que se dispõem a trabalhar na obra. Ah, em 1 Tessalonicenses 5:12 diz Agora vós, rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós E os que vos presidem no Senhor e vos admoestam E que os tenhais com amor e máxima consideração Por causa do trabalho que realizam Então parabéns a todos pastores, ministros, apóstolos né, do Evangelho do Senhor que o Senhor continue vos capacitando dia após dia. Né? E mais adiante, no 23 diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Feliz dia do pastor.